Boa tarde, tudo bom? Sou chefe Mazen Zouawi, sou fugiado da Síria. Hoje quero apresentar a minha receita do bastardo rumo. Aí o grande bico, tahine, ácido trigo e sal. Um quilo de grande bico aí, a gente coloca no molho antes de um dia até no dia do outro, sabe? Coloca bicarbonato e um pouco junto. Aí de manhã você tira tudo, limpa bem, lavar, Aí cozinha. Cozinha normal, quando fica pronto, aí espera ele esfriar, depois bate no liquidificador. Sozinho, só com duas gelo, para ajuda para ele maçar, sabe, para ele moer. Depois a gente coloca a tahine, 250 gramas, para um quilo, 200 gramas. Porque um quilo, quando cozinhar, não vai ficar um quilo, vai ficar mais, sabe. Porque grande bico nascer, quando você colocar no molho, ele vai crescer. E é, vai um 5 gramas do sal e 5 gramas... Acídio esse citrico, esse porque é muito forte eu não pode colocar muito e nem pouco, sobra dar no ponto, sabe? Para esse seta, só isso. Depois se quer decorar e decorar no, no prato. Quando fica pronto, aí a gente coloca um o colocar o sumac, o grande bico inteiro também, aí come com pão sírio. assim que a gente come lá na Síria, que serve assim, sabe? Não vai ter mais, nem vai alho, porque, hum, às vezes as pessoas usam alho dentro, aí não vai alho com homos porque estraga também. E não vai limão inteiro, também para deixar dura mais na geladeira, sabe? Quando usa limão, aí dois, três dias vai parecer que verde já, sabe? Lá tem limão amarelo, se você conhece, sabe? Aqui é difícil para achar mas lá, mas isso a gente não usa limão, só usa isso. Limão usa para outra receita, que vai no dura, porque para faz para restaurante ou para casa também. Você vai fazer um jantar, um almoço, vai comer, não vai jogar o resto fora. Você deixa um semana na geladeira depois só tira, coloca azeite lá em cima, coma. Para a gente não joga, sabe? Melhor que fica na geladeira, ótimo. Parece que faz agora, fresco, fresco.